Eu vejo essa situação, eu estou pensando que vai iniciar uma nova guerra da Coreia, como foi na, no fim dos anos 60, porque esse pessoal, eles não têm um exército formado, o pessoal do Estado Islâmico não tem um exército formado, eles vão defender a parte deles lá com muita truculência com é, emboscadas da maneira possível. E os Estados Unidos vai entrar lá, e vai muita gente morrer de novo a troco de nada, né? sem motivo, sem pensar. Né? Vai ser uma guerra terrível, vamos torcer para que não haja envolvimento nuclear de países que tenham arma nuclear. Mas vai ser uma guerra que nem a da Coreia. É complicado isso, porque morreu muita gente lá de maneira horrível. Né? então é triste né? aqui no Brasil a gente vive no mundo da lua não temos problema nenhum o governo mantém o povo pobre sem reação contra nada né? o povo ainda assim é feliz porque o país facilita no clima, na natureza tal a gente vive de boa não, não participa de nada né? então a gente está distante do que é uma guerra mas é terrível você mandar um jovem sair de casa e para morrer, é, os americanos fazem isso aí e vamos acompanhar aí vamos ver o que vai ser de terrível aí não vai dar bom resultado isso nunca dá uma guerra nunca traz nenhum resultado bom para nenhum lado então vamos ver vamos torcer para que tudo seja resolvido na democracia assim no diálogo embora os muçulmanos se rejeitem a dialogar, né Alguém deve estar tá controlando eles com alguma outra intenção. Não é possível você pôr o seu povo para morrer sabendo que vai morrer. Né? É complicado, vamos aguardar a guerra.